Ó, eles estão mostrando para gente imagens do Dead Space de 2008 Eles vão mostrar alguns artes, alguma coisa das produções e tal E mostrar como é que tá o processo agora Ó, Eles construíram a parada do zero e foram adicionando elementos, shaders e tudo mais Para poder aproveitar também o poder da nova geração de consoles e tudo pra poder fazer um game mais bonito, né, mais bem feito Mas com a fidelidade que a gente conhece do clássico né? Eles falaram ali sobre ter tirado uma foto, ter uma foto para poder mostrar exatamente uma parada editada e tudo o que eles realmente querem. Querem para o jogo, né? Pelo que eu entendi, Ó, eles falaram que estão usando Frostbite, a engine, muito foda, por sinal. Ó, um, com foco em luz, efeitos de vídeo e também a questão do áudio, entendeu? Que eles comentaram realmente no anúncio lá com mais detalhes e tal. Pré-production, o desenvolvimento em pré-produção, uma build que eles estão apresentando para gente. De como está o ambiente, tá bacana. Ah, eles conseguem se mover, legal. Para a gente poder ver um pouco mais. Ah, essa engine é exatamente in-game, ele falou ali, ó. E eles falaram que o ambiente, ele, ele faz você sentir que está dentro da Ishimura, de fato, entendeu? Caramba, esse já é ele no remake, mano. E é importante ressaltar que eles disseram que é uma uma build muito, muito, muito, tá num estágio muito inicial, vamos dizer assim, para a galera depois não começar a bater falando tipo, boa, mas tá ruim, é isso que eles vão entregar para gente? Não, ainda tem muito que eles vão fazer. Eles falando sobre o poder da nova geração E que é, é basicamente sobre você trazer novos elementos Que você tenha a experiência original da forma como a gente teve lá no clássico Mas também você sinta que é uma nova experiência Com essas várias melhorias que ele acabou de falar ali que eles estão fazendo, entendeu? É, eles falando ali que a comunidade, eles têm visto no Reddit e tudo mais Que a galera tem dito que o game ele envelheceu bem com o passar do tempo, entendeu? Você pegar o Dead Space clássico lá, o de 2008, né? Que eles comentaram, acho que é esse mesmo ano. Ele funciona muito bem até hoje, cara. O jogo, ele é muito bom, ele é muito bonito, vamos dizer assim. Pra sua época, pra hoje, do jeito que a gente tem as coisas, né? Ele é da hora. Ó, Eles falaram ali que o maior objetivo da produção é eles honrarem o um legado do Dead Space, né? É, ele falou que os games evoluíram muito desde o lançamento do primeiro Dead Space, né? Os gráficos estão muito mais fodas e tal. Eles perceberam o quanto isso mudou de lá pra cá. É, eles falando ali que eles viram como a indústria evoluiu de lá pra cá e tal. E também acompanharam a evolução do Dead Space com o Dead Space 2 e 3. E eles estão vislumbrando aí agora com essa evolução principalmente da indústria fora do Dead Space. Que eles têm muitas oportunidades de fazer uma coisa bacana pra poder apresentar pra gente, entendeu? Poder trazer pra nós. Eles vão manter algumas surpresas? Não, mostra mais coisa pra nós. Pô. Olha aí a imagem de comparação do Dead Space original pro remake. Caraca, mano. É o mesmo ambiente, entendeu? Dá pra gente poder realmente ver aí uma parada de iluminação bem mais bem feita assim, bem mais bem feita é foda, mas, mas bem feita né, uh, o cenário ele tem mais vida, as paredes ali dá pra gente poder perceber melhor, a fumaça no chão ali, efeitos de partícula, a armadura do aqui assim, ela tá com um aspecto de relevo muito maior por conta de iluminação né, efeitos visuais e tudo. Tá bacana, cara. Eu quero ver isso aí rodando mesmo, gameplay, cara. Vai sair dessa arte conceitual. Ó, eles estão eles pegaram exemplos de <risos> outros jogos ao longo do caminho, né? De lá para cá, o que eles têm feito e tudo mais, e pensando o que eles poderiam adicionar dessas experiências com outros jogos dentro do Dead Space para que ele se torne mais imersivo para nós jogadores, entendeu? Ah, o que ele tá falando é que o objetivo principal deles com o Dead Space Remake, cara, é que a gente tenha uma experiência ininterrupta, sem corte, sem load, sem nada, como mais ou menos acontece com o God of War, por exemplo. A gente tem a experiência do God of War ali, se vocês repararem, as transições de cutscene entre gameplay e tudo mais, é tudo um conjunto que a gente nem percebe as coisas acontecendo, entendeu? Então é basicamente isso que eles estão buscando com o Dead Space, e ponto muito positivo, porque isso é muito Foda, cara. Você tem uma sequência ininterrupta, assim, sem cordes e tudo mais, que te tiram daquela imersão. Isso é muito da hora. Isso é muito da hora. É uma experiência muito mais gratificante. Ó, eles falando lá sobre girar em torno do que torna o Dead Space Fantástico, que é o horror e tudo mais, que também vai estar pesado. É, eles falando ali sobre a história também. Não somente o horror, mas sobre aquela história também de você estar preso em um lugar cheio de horrores e tudo mais. Você ter que sobreviver. Aí, ó, eles estão falando aí que é muito mais do que o gore, da violência e tudo mais assim, que é, é realmente eles poderem capturar aquele ambiente, né? E trazer para os jogadores aquela sensação realmente de isolamento, de claustrofobia, de você entrar num lugar escuro e tudo mais assim. Do que simplesmente você fica horrorizado por conta da violência gráfica que o negócio tem, entendeu? Os monstros, as mortes e tudo mais. Ó, a ideia do Dead Space é fazer você ficar na ponta do seu assento o tempo inteiro. Isso aí realmente o Dead Space Clássico faz muito bem. Aí, ó, eles falando lá, ó, de eles colocarem nesse remake os momentos onde não tem nada acontecendo, mas você se sente tenso ainda assim, porque não tem nada acontecendo. Entendeu? Você fica lá com a, com a mente assim, caralho, vai acontecer alguma coisa a qualquer momento aqui, vai pular um bicho na minha cara e tal. Eles estão trazendo essa experiência também, eles estão focando muito nisso nesse Dead Space, entendeu? Ah, eles estão segurando ali, ó, segredinhos que eles não podem revelar para o público no momento. Aí eles estão falando agora dos necromorphs, da gente poder desmembrá-los e tudo mais. Olha que da hora, eles vão mostrar um pouco do combate. Ah, eles vão mostrar o sistema original como é e um pouco do sistema atual que eles estão desenvolvendo, entendeu? Ela falou que eles querem que a gente tenha a experiência total de gore vinda dos necromorphs, seja desmembrando eles ou quando eles estão atacando, quando eles estão morrendo, explodindo, sei lá, entendeu? Uhum. Ó, tudo que a gente está vendo é um trabalho em progressos e tudo. And it's back, uh, with é, uma coisa que é importante para eles mostrarem uh, é a questão do uh, desmembramento que está de volta. Isso aí a gente já esperava, realmente, é uma característica uh, muito legal do Dead Space. Mas que at anything, and, uh, really no momento, e de peeling, é basicamente... É, eles falando ali das diferenças de você utilizar armas. Por exemplo, o plasma, ele funciona de uma forma contra um bicho, né? Para você fazer o desmembramento mais fácil, como a gente viu. Mas certas armas, você não vai ter um desmembramento tão fácil. Assim, entendeu? Não vai ser tão tranquilo igual, por exemplo, usar o plasma cutter, que é a primeira arma que ele utiliza, para você incapacitar os inimigos, ter aquele efeito de desmembramento assim, com tanta facilidade igual a gente tinha no primeiro. É nisso que eles estão trabalhando, parece agora, que é nesse ajuste nas armas. Eu tava falando que eu não peguei muito do início, mas pelo que eu tô entendendo ele comentando ali, é a questão das limitações que eles tinham no Dead Space de 2008, entendeu? Que eles precisavam escolher o que que eles iriam implementar ali pros bichos, da questão de desmembramento e tudo mais. Agora não, entendeu? Com o avanço da tecnologia e tudo mais, eles podem fazer o que eles quiserem ali, mano. Eles podem... Colocar um desmembramento, pode colocar o bicho explodindo, pode colocar algum outro tipo de efeito, entendeu? Uh, a gente tinha até feito um vídeo sobre o Dead Space falando sobre isso, se eu não me engano. Que antes era muito limitada essa questão tecnológica, eles tinham que escolher exatamente os assets que eles iriam usar, entendeu? Não dava para poder colocar tudo. Agora eles têm essa possibilidade. Ó, ele falando sobre você atirar no lugar certo onde tá o osso aqui, né? A junção, a ligação, para você conseguir de fato desmembrar. Se você atirar na canela do bicho, você não vai cortar a perna dele fora, entendeu? Então ele está falando ali que eles adicionaram uma nova camada de gameplay, entendeu? Dentro do Dead Space remake ali e tal, a forma como você se comporta no combate, como os inimigos reagem também. Então o negócio está muito mais, vamos dizer assim. Nossa, que da hora, mano. Ó, ele atirou uma vez ali, ó, não pegou exatamente no na parte da ligação ali e não cortou, entendeu? Então a parada tá muito mais detalhada, vamos dizer assim. Mostrou muita paixão no tópico de desmembramento, né? Pois é, mano. A galera gosta também de desmembrar bichos no Dead Space. É foda. Ó, eles estão falando agora então, o que a gente pode esperar em termos de detalhe por parte dos necromorphs, assim, entendeu? As camadas de apresentação dos personagens, como é que eles vão estar em nível de detalhe. A gente tá vendo aí que o bicho tá bem grotesco. Ah, que legal, mano. Eles mostrando as diferentes camadas de construção do personagem, Do bicho, no caso, né? Ele falando ali que os personagens já tinham realmente diferentes tipos de comportamentos. Realmente, cara, realmente. Alguns bichos no Dead Space original, apesar de limitado, eles tinham comportamentos diferentes, alguns deles mesmo. Nossa, mano, ele falando ali que às vezes você atira pra poder desmembrar, você realmente solta o membro, mas ainda fica uma camada de carne de pele que segura o membro lá ainda, velho. Aí você pode usar o Kinesis que é aquela ferramenta que o Isaac tem de se puxar as coisas, né? você puxar, o, arrancar, o, terminar de arrancar o braço do bicho e usar contra ele, cara, que da hora. Ah, eles estão querendo agora entrar um pouco na parte de gravidade zero do jogo, que a gente entra em certos ambientes aí que a gente não anda, a gente basicamente flutua mesmo por conta da falta de gravidade. Ó, isso aí é no estágio de pré-produção, de desenvolvimento, essa build aí no caso. Ó, uma das coisas que eles olharam para o Dead Space antigo eles disseram que eles poderiam melhorar Em termos de experiência Era realmente essa parte de gravidade zero Ó, Eles melhoraram bastante pelo jeito Essa parte de navegação na gravidade zero Para dar oportunidades da gente ter mais interações E ir para outros lugares assim Corredores mais apertados Enquanto a gente está flutuando assim Eles olharam muito para o que eles tinham no antigo e procuraram áreas onde eles poderiam, de fato, melhorar para poder trazer uma experiência bem diferente, assim, entendeu? Uma experiência diferente, assim, no sentido de ser bem melhor, entendeu? que a gente sinta uh, de forma que, pô, realmente tá melhor aqui, a gente consegue interagir mais, a gente consegue, mais, a gente consegue ter mais liberdade quando a gente está na parte de gravidade zero, sabe? E eles comentaram ali de encontrar novas maneiras de trazer desafios diferentes para a gente também. Proporcionar coisas novas para o jogador e tudo, bacana, bacana. É o que a gente precisa realmente num remake, né, cara, pra poder ficar bacana o negócio. Ela falou que a gravidade zero no primeiro game era meio desorientada a parada, entendeu? Parece que a fluidez de você estar andando num lugar e passar para um local com gravidade zero vai ser muito mais fluida. Não vai ficar tão esquisito, você não vai ficar tão desorientado mais. Ó, eles falaram sobre criar novos momentos com gravidade zero, não somente os que a gente já conhece no Dead Space normal. Ah, o tópico de microtransações que muita gente na comunidade tem perguntado. Ó, não vai ter de forma alguma nenhuma microtransação em Dead Space, então a gente pode ficar tranquilo. Eles estão dizendo ali, ó, afirmando com todas as letras Sem microtransações em Dead Space man. Ó, eles estão falando muito Sobre gameplay e tudo mais, e o cara, o cara agora Tá falando sobre como eles podem enriquecer a história Do Dead Space com esse remake, entendeu? Ó, eles não vão mudar a fundação Da história, porque a história realmente é um Ícone, é um, uma história sci-fi De horror muito foda, você ir lá com o Isaac o espaço, entrar naquela Nave, se sentir sozinho e tal O que ele tá falando é que basicamente tudo que tem No original vai ser preservado, eles não Vão mudar drasticamente nada não, eles estão falando agora que em termos de enriquecimento de história, eles querem trazer mais ligações com outros materiais, como os livros, as HQs e tudo mais, animações, né? Eu não lembro se teve livro, mas eu lembro que teve sim animação e teve HQ. Alguém está invadindo a transmissão. Oh. oh, caramba! Ele tá muito animado poder colocar o rig, manter o Isaac vivo e tudo mais. Então o Isaac vai ter voz no Dead Space remake no primeiro jogo. Ele não tinha, mano. Não tinha diálogo, não tinha nada. Ele era um protagonista mudo. Ele tá de volta pra poder fazer o um papel dele Porque nos outros jogos Dead Space 2, 3 e tudo O Isaac teve voz E foi esse cara que fez Isso é uma das coisas que eles pensaram realmente Quando eles estavam começando a desenvolver o Dead Space Remake Se, tipo, eles iriam realmente botar voz ou não Aí ele falando que realmente tinha que ser o Gunner entendeu? Se eles quisessem realmente botar a voz no Isaac agora aí Ele falando aí que o Gunner é o Isaac Que não, tem, não teria como ter uma experiência de Dead Space sem ele e tudo mais Ó, Uma coisa que eles estão falando ali que é chave no Dead Space E que a gente, eles devem replicar no remake É a questão de, do isolamento e é isso aí meus amigos, muitos detalhes interessantíssimos acerca do desenvolvimento de Dead Space Remake, espero que vocês tenham curtido aí, coloquem aqui embaixo com base em tudo que foi comentado e que eu consegui traduzir aqui para vocês. As suas expectativas pro remake desse jogo delicioso aí Que causou muitos sustos na galera E vai causar mais ainda quando chegar essa versão refeita aí para nós, cara Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver os comentários de cada um E não se esqueça, não me deixa o seu likezinho, se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui, um beijo Gostou, você é o dos esquerda e direita de cada um de vocês Até mais e... Fomos, galera!